Todas as análises. Isso, na minha eu passei por muitas, muitas, não sei. Ô Gale, e quando para entrou... o né? Silvio Santos. Bemito Silvio cara, Santos também. Né? Mas, oi? Mas... É, mim ele... tá ele bem, calma, cara. cara. Você, aí, aí, ó. você está. Agora eu... só... ah, tá. Você vira a caravana de hoje, eu sou de Eu, eu vi a caravana de barulho, hoje, você? Eu sou de Suzano, tô aqui do lado. Suzano, aí, cara. Ei, perto, perto. Eu, eu tenho ali uma, uma chaca ali perto de Guaraniba. Opa, Guaraniba. Qual é uma, uma, uma o seu cara? Também tem uma veia artística aí, é o seu? Minha mãe é artista plástica e meu pai é fotógrafo, né, filho? Ah, é verdade. Eu fui pra TI porque eu sou cara. louco, mas. Não, é, <risos> não tô te cara. entendendo. Sabe? Não fecha a conta. Mas eu, eu falei, eu já, eu, um dia eu conto essa história. Eu, ou eu ia a música, ou eu ensino a TI, porque eram as duas coisas que eu gostava. No fim, eu acabei de da TI, não me arrependo, porque eu adoro também tecnologia. Mas eu tenho uma... Venha a na música a gente... aí. O, o Adriano até eu mandei no grupo do, do pessoal Foi, do Bando caramba aí. a música dele. Eu mixei uma música que ela... Não pode falar nome, mas é a música de um cara famoso aí. Eu fiz uma mixagem cover dele aí e mandei pro pessoal lá. Eu tô, brinco, tô brincando, sempre brinco. Sempre gostei de tocar, de brincar, desenhar. Mas o meu negócio, o meu, o meu profissional é TI. Até eu falei com a Adriano é. esses dias, né, Adriano? O Adriano Procio, ah, você é músico. Eu falei, não. Pra mim, pra é é eu ser músico, da minha opinião, é aí sério. Eu tenho aí no... que ganhar dinheiro. Eu não ganho dinheiro com música. Então eu não é me mesmo. considero um músico. Eu toco guitarra, eu toco violão, eu toco piano. Mas eu não me considero um músico. Porque, pra mim, considerar músico é você ganhar. Né? Igual falar que é ator. Pra mim, pra você falar que você é ator, você tem que viver disso, na minha opinião. Não que esteja Sim. certo e errado. Ah, eu sou é Aí sabe a ver com isso? Não, tô sem Sabe dor. como terminou essa discussão? Sabe como terminou essa discussão? Ah, eu te entendo, Elcio, mas pra mim você é músico. Acho que então tá bom. Valeu, tamo junto. Depois eu toco uma pra você, Adriano. Opa, mas, valeu. Eita, eita! E eu, eu tô aqui. Assim, cara, nesse é momento. Ô, é Flávio, você vai escutar isso, mas eu não tenho nada a ver com isso, tá, Flávia? Eu nunca vi o Adriano <risos> pessoalmente, que triste. Cara, não, de verdade, a gente tá trabalhando não. junto desde fevereiro, né? Fevereiro, 8 de fevereiro eu comecei lá com o Elcio e nunca vi ele pessoalmente, cara. Nunca. Caraca, Mas, cara, é, foi. É. Há uma gêmea aí, cara. É, bateu assim, eu falei, Caralho, puta, cara, esse cara aí. Eu, eu falei, eu não sei se você assistiu. Eu não sei se a gente contou isso no primeiro ou no segundo, agora eu não lembro, que eu já. Né? Cabeça de novinho, mas o Elcio que me entrevistou, tá, Galo? Ele que mais, foi no primeiro, foi no, né? no, no primeiro que vocês né? falaram. Mas ele tá, já tá, tá, entrevistou tá. online? Oi, desculpa. Foi online, é, foi, online. foi online. É, tudo online. O, todo o processo foi online. É, o banco ah, que a gente é. tá trabalhando, tá? o processo, cara, é não é por nada não, mas dá orgulho lá, a, a, a parte de tecnologia do banco tá animal, cara, entendeu? Então é tudo feito online, tudo... O banco tá muito avançado, tá, cara. Tem pessoas que tá trabalhando tá até abaixar um pouquinho time. a taxa de juros. Ah, zero? <risos> Vai pro Nubank, aí então. Já aí é o juros quentes. A tecnologia tá legal, é, mas a taxa é... de juros... Não, Nubank tá pro pro ali. Fica, fica à vontade. Nubank tá ali. Apelou, <risos> pelo, pelo, ah, pelo, pelo, pelo. ah Mimimi? Mim. Eu usou isso aí. É, oh. é caro. Vai pros gatos. Para, para <risos> de fazer financiamento com a Azulzinha lá, Tá. Ha, ha, ha, ha!